Oi, que tal aproveitar 11 anos de experiência nossa aqui e economizar dinheiro, fazer as coisas com mais segurança, praticidade e menos tempo? Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto e agora em 2019 nós estamos entrando a carga total. Um monte de trabalho já está acontecendo e nós queremos trazer umas coisas novas para vocês. Vou continuar com aqueles vídeos que ainda tem muita coisa para apresentar. Mas, ao mesmo tempo, quero fazer um convite. Nós temos aqui 11 anos de experiência na construção de casa ecológica, na reversão de, de área degradada, no sistema de tratamento de efluentes com reuso das águas. E a gente está planejando formas de levar isso mais diretamente para você. Então, você está pensando em construir a tua casa, mas aí a casa ecológica fica mais cara a gente gastou 25% menos para construir a casa aqui do que uma casa convencional. Ou seja, se a gente construísse quatro casas dessas aqui, a gente teria ganho uma casa. É um, um investimento legal. Agora, como é que faz isso? Como é que, que pode ser tudo isso? Como é viver numa casa ecológica? Isso tem alguma diferença em relação à casa normal? Que tal vivenciar durante alguns dias, um final de semana, num custo tranquilo, né? que tal vivenciar todas essas possibilidades? Que tal aprender a coletar sementes, produzir a, a muda e ir a campo para reverter a degradação de uma área e de quebra, talvez, ajudar na, no ressurgimento de uma nascente de água? Que tal aprender os elementos básicos de uma casa ecológica, o que ela deveria ter ou não? Que tal vivenciar essa casa ecológica, aprendendo aí como é que economiza água no cotidiano, sem mudar muito os seus hábitos, sem mudar o, a sua qualidade de vida. Economizar água, economizar energia, fazer a separação dos resíduos, eh, direcionar esses resíduos de maneira mais eficiente. Se você está pensando em mudar de cidade, está pensando em vir para o interior ou na roça, que tal algumas coisas mais práticas de vir conhecer o lugar e ter um guia para te apresentar alguns lugares, algumas possibilidades e te auxiliar no planejamento para essa transição? Ou que tal se você é um recém-formado ou está começando há pouco tempo dentro da área de engenharia e urbanismo, é, arquitetura, e está querendo um diferencial para o seu trabalho, integrando né, elementos é, ambientais dentro do seu projeto. Talvez a gente possa ajudar e talvez a gente possa ir mais além ainda, auxiliando na elaboração de projetos específicos. O que te parece? Bom, o vídeo de hoje é só isso, por conta dessas coisas todas que nós estamos organizando, eu acabei deixando passar ontem, me perdoe, acabei deixando passar ontem de subir o vídeo, só hoje eu estou conseguindo fazer isso, e os próximos dias ainda está um pouquinho atribulado por conta de festas e tudo mais, mas logo a gente retoma uh, o ritmo normal. Vou apresentar mais algumas coisas para vocês, o canal vai crescer, uh, porque nós vamos trazer outras possibilidades além dessas que a gente tem visto até agora. Então... Por hoje é isso, um grande abraço para vocês, feliz 2019, e não se esquece, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda, né? e vamos fazer o conhecimento circular ao mundo. Em breve, novidades. Grande abraço e até a próxima!